Olá Brasil! Quando você vê esse rostinho lindo aí na tela do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet, você já sabe. Vem coisa boa por aí, por aqui, porque está começando mais uma edição do Boletim Cultural, Música e Muita Informação Cinema para você curtir este final de semana com os amigos, com a família. Então já senta o seu dedinho aí no like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam também curtir o final de semana. Começando, como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É, há mais de 40 anos cuidando de toda a nossa família. Então, você sabe, você pode confiar, pode contar com farmácia Big Forte Prata 1. Então, sem demora, vamos com a nossa programação musical. Então, meu diretor, roda a vinheta. Começando hoje com o Bar Santo Canto, aqui no centro da cidade, centro de Santa Bárbara do Oeste, onde nesta sexta-feira tem a dupla, né? A dupla Isa e Ivan mandando o melhor do pop rock nacional e internacional. O Bar Santo Canto que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Hoje ainda tem este fofo que vos fala Marcos Estevan. é eu estarei no Dona Beleza, também no centro de Santa Bárbara do Oeste, rua 13 de Maio, número 343, bem no centrão de Santa Bárbara do Oeste. Muita música bacana, NPB, pop rock, nacional, internacional, um lugar maravilhoso, com deliciosas porções e muito mais lá no Dona Beleza, no centro de Santa Bárbara do Oeste. E hoje tem no Pier 53, é a Odaísa mandando o melhor do sertanejo para você a partir das 8 horas da noite. Um show super animado, um lugar também muito gostoso. Já amanhã, sabadão, tem a banda single pop, é do meu amigo o Marcos Paulo Munhoz, arrebentando nos vocais, mandando o melhor do pop rock e do rock and roll. Também lá no Pier 53, já domingão, a uma hora da tarde, tem o Juarez Angelini mandando o melhor do pop rock, do rock pra você a partir da uma e meia da tarde. O Pier 53, que fica na rua José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. E continuando, ó, tem um barzinho que sempre está na nossa programação aqui ó, Um lugar gostoso para você curtir com a família, com os amigos, com o playground também Que é o Espetos e Cia. Hoje, sexta-feira, tem o Gabriel Ferreira a partir das 8 horas da noite Mandando o melhor do sertanejo para você Já amanhã, sabadão, tem o Johnny também às 8 horas da noite Mandando o melhor do pop rock, da MPB, um pouquinho de sertanejo também O Johnny faz com certeza lá no Espetos e que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Beleza? Ó, oh, vamos partir ainda em Americana, agora para a Avenida Brasil, na Casa Beer, onde amanhã tem o grupo Badaue, fazendo literalmente aquele Badaue na Avenida Brasil e Americana com muito samba e pagode. Já no domingão tem a roda de samba. Com Luanda, ah, que beleza! A partir das 6 horas da tarde, né? O, o Casabir que fica na Avenida Brasil, número 368, em Americana. E encerrando a nossa programação musical aqui do Boletim Cultural, tem o Norton Costa, é Norton Costa. Domingo, lá no Chefias Bar, a partir das 7h30 da noite, o Chefias Bar que fica na rua Cabo Osvaldo de Moraes, número 465, no bairro Conserva em Americana. E o Norton que faz o melhor também do sertanejo para você. O que não falta aqui no boletim é. Agenda, oportunidade para você curtir o seu final de semana. MPB, pop rock, rock, sertanejo, pagode, samba e muito mais. Escolha um e vá curtir. Chama o mozão, manda um WhatsApp para o mozão e vá curtir o final de semana. Faça o seu final de semana ser inesquecível, beleza? Ó. Antes de passar para o cinema, aquele recadinho especial para você que foi ao médico aí, ele receitou o medicamento, seja ele manipulado ou não, o importante é você contar com uma farmácia que tem seriedade no mercado. Essa farmácia é a farmácia Prata 1, rede Big Forte, que está no mercado desde 1982. É, fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste, uma farmácia super completa com vários departamentos de bebê, de higiene, perfumaria, cosméticos e, claro, medicamento. E farmácia de manipulação também, lá na farmácia Big Forte Prata 1. É, fica bem no coração da Zona Leste, no Jardim Pérola. E você pode pedir o seu medicamento, seu produto, eles entregam aí na sua casa com muito conforto, com muita comodidade. Beleza? Dado o recado, então, vamos agora à programação do cinema. Roda a vinheta! Nas telas do Movicon do Tiboli Shopping continua em cartaz Avatar, O Caminho da Água. Just o Gato de Botas 2, O Último Pedido. Essa recompensa não vai ser fácil de conseguir. Megan. Make her say something. Stop! Don't, Megan! You should probably run. E não tem a estreia de O Pior Vizinho do Mundo. Quem tá fazendo isso. Eu sei que foi um de vocês. Muito bem, essa é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping que vai até a próxima quarta-feira, dia 1 de fevereiro. Um dia antes, dia 31 de janeiro, vai acontecer ali na programação do cinema, às 14 horas no filme Gato de Botas, as primeiras 10 mamães ou responsáveis por bebês é, que tenham até um ano e meio, a entrada vai ser gratuita. Olha só, estou repetindo, as primeiras 10 mães ou responsáveis por bebês de até um ano e meio vai ter a entrada gratuita na sessão das 2 horas da tarde para assistir o filme Gato de Botas. Beleza? Dado o recado então pessoal, eu fico por aqui, a todos vocês um forte abraço. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu coração, a sua joia e compartilhar também, beleza? Um bom final de semana para você. Valeu e tchau, tchau!